Amigo Boina, paz e graça, meu irmão. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o pastor Samuel Souza. Eu vim aqui no sertão aqui pegar minha mãe. E olha só que maravilha, Boina. Aqui já foi feijão que meu pai colheu já nesses dias, né? Para a glória de Deus, olha só. Aqui temos um pezinho de mamoeiro. que coisa linda. Estamos aqui dentro daqui da nossa rocinha, para a glória de Deus. Coisa do sertão, né? Coisa do sertão é uma coisa maravilhosa. E Boina, meu querido. Lembra, é, semana, dia 2 desse mês, eu estava aqui dentro, vendo aqui a plantação de feijão. Olha só, já começou a nascer as barges de é rápido. Está apenas com 15 dias que eu tive aqui, não estava assim. Já começou aqui, olha só, as de feijão. né? Aqui, olha só, que maravilha. Isso é ligeiro, rapaz. Eu pensei que demorasse tanto. Olha é o tamanho desses pés de milho. E então, Boi, né? É, eu pensei que ia demorar dois meses, com 15, menos de 15 dias, já está aqui a, a, a, o fruto, né? Louvado seja Deus. Olha só que coisa linda. Olha só, boina. Essa jaca, isso aqui são a jaqueira, sabe? Tem muita jaquinha aqui já. E meu pai falou que essa jaca, ela todas vão vingar, porque essa já é a terceira safra e elas estão, sabe? Mas muita mesmo. Olha só, né? E essa jaqueira aqui é dentro do meu pequeno sítio, certo? Esse pequeno sítio que meu pai que cuida, né? Para a glória de Deus. E olha só aí. Isso aqui é chamado, eu acho que é piqui. Acho que é piqui isso aqui, eu nem sei, né, boi? Eu tá aqui dentro do meu sítiozinho, mas eu não sei como é o nome dessa fruta. É uma fruta muito gostosa. Laranjeira está na fim da safra, mas ainda tem alguns aqui ainda. Para a glória de Deus, né? E o meu pai sempre tem cultivado com muito carinho. E o meu pai é um camarada da roça. Ele nasceu aqui na cidade e, melhor, aqui na roça. E continua aqui, pra glória de Deus. Aqui temos, olha só. Oh, rapaz, pessoal nem, nem gosta de comer coco. Olha, eles secam, ficam no pé e caem. E ninguém come. Aí ninguém toma água do coco. Olha só que lindo. Essa aqui de tomadurinha que tava caiu. Essa, essa, essa laranjinha aqui, olha é doce, olha a outra aqui. Que elas vão caindo, rapaz. Cai, só madurinha que cai. Aquele do outro casinho de coqueiro ali tá carregadíssimo, olha só. Ali tem indo para mais de uns... Pelo outro lado, tudo tem uns 100 cocos ali. E, na média uns 100 cocos de cada cacho daquele tem um. 12, 13 cocos. São muitos cachos. E eles não tiram, rapaz. Eles não tiram. Porque para eles isso aqui, é, para mais é um hobby, né? a gente já dá muito valor lá no interior de Fortaleza tem que comprar um coco desse por na média R$ R$3,00 e aqui é a plantação de chamado Cidreira não sei como é que você chama em Ribeirão Preto, São Paulo mas isso aqui dá um chá que é uma beleza rapaz chá que é um calmante aí pronto, aí tem mais aquela plantação ali de laranjeira, ali tem, tem mangueira que já estão todas com os, com as frutinhas pequenas e temos aqui, olha só, foi tirado hoje, né? Esse pé de mamoeira foi tirado, mamão, já estou indo para Fortaleza, estou levando. Ali o porta-malazinho do carro já está lotado com três bolsos de, de, de fruta. Ali, olha só, é aquela, você vê só, né? Aqui, tem essas galinhas aqui, e ali é o, o galo, né? Ali é o rei, no meio de tanta é, galinheira ali, ali é o rei, ali é chamado galo. Ele é que manda aí na, na, na situação, né? Vamos dizer assim. Olha só. Essa plantaçãozinha aqui de, de cana. Para a glória de Deus. Para quem não conhece, vou mostrar aqui as tomate. Aqui ele planta de, de tudo um pouco, sabe, doida? De tudo ele planta um pouco. Isso aqui para o consumo de casa. E tem umas tomates aqui que eu não sei se eu vou. Glória de Deus. Para quem não conhece, vou mostrar aqui as tomate. Aqui ele planta de, de tudo um pouco, sabe, boina? De tudo ele planta um pouco. Isso aqui para o consumo de casa. E tem umas tomates aqui que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas tem umas tomates aqui, boina, que lá em Fortaleza eu estava vendo essa semana. O quilo dessa tomate é chamado tomatezinho pequeninho. Eu acho que é tomate cajá. Essa tomate ela custa. Olha só quem está aqui, olha. Dois machixes secando para tirar a semente para fazer fazer o plantio, né? Agora vai chegar o inverno, fazer o plantio de machixe. Aí meu pai vem aqui, olha só o que ele faz. Planta a cebola. Aqui é chamada cebola de pai, né? E aqui tem mais mamoeiro. Vamos para cá. Aqui tem a plantação de coentro, né? Que vai, vai lá para cima e tal. Tá. Aqui é a plantação de coentro, certo? Só tá está pequenininho ainda, certo? E aqui nós temos o pimentão. Ah, né? Olha só, coisa linda. Aqui chama-se pimentinha de cheiro. Essa pimenta aqui é uma beleza, boina. Isso aqui com feijão, rapaz, com uma, uma rabada de porco dentro. Esse é maravilhoso, certo? E aqui, lá, esse de moeiro aqui já é maior. Ele é maior, está grande. Já, ele, já produz bastante. Então, meu amigo boina, isso aqui olha só, para quem não conhece, isso aqui é o pé de quiabro. Aqui, o fruto chamado quiabro, fruto, não acho que é um legume. Aqui, olha, ele tá indo pequenininho. Aqui, os frutinhos, olha só, aqui, né? Aqui tem um já que tá, esteja, esse aqui já tá maduro já. E esse ele já deixa para pra semente, pra tirar, porque ele sempre deixa uma para semente. Olha só, aqui é o chamado quiabro, né? Então, aqui no nosso sítiozinho ele planta. De tudo um pouco. Isso é bom porque meu pai já com 76 anos ele né, isso aqui para ele é uma terapia. Isso aqui para ele é uma, sabe? Como ele falou, olha só, olha só, aqui é um pé de arruda, né? É, tem a lenda aí que as pessoas dizem, que eu não acredito, mas dizem que a gente colocando um galhinho de arruda atrás de... é o pessoal que fala, eu não acredito. Acredito em Deus. Colocando um galinho de arruda atrás da porta, nem os males vão entrar na nossa casa. Né? E quando alguém tem os olhos maus, diz, né? Tem inveja, tem é, pensamento ruim. Quando olha para a arruda no outro dia, ela amanhece murcha e morre. Também eu não acredito. <risos> Porque Deus está acima de tudo. Né? O Senhor está no controle de tudo. Enfim, olha só. O por por aqui que pareça essas... essas... Essas irrigações aqui, olha só, você pode ver comigo aqui, olha, sobe. Tá vendo aquela serra lá em cima, boida? Tá ali uma, ali a outra. Lá no meio, lá em cima, meu pai fez um reservatório de água lá, natural. E esse cano vai para dentro dos matos, até lá, de lá ela vem e irriga aqui. A, esse chão aqui. Todo irrigado, uma parte de lá. Uma parte ele puxa no motor, lá de um rio que tem mais embaixo, certo? São dois tipos de irrigação. Que ele faz aqui na, na nossa plantação, aqui, certo? Olha os pezinhos de mangueira ali, olha só. Todo florado, rapaz. Quando for no tempo da manga aqui, se Deus permitir, boina. Eu vou estar aqui fazendo um videozinho é, para nós, né? Para onde a glória do Senhor? Eu sei que você gosta muito dessas cores de sertão, coisas do interior. E aqui. Aqui, ó, você vê que. É maravilha, Boina. Isso aqui é, é coisa muito maravilhosa, olha só. Né? Isso aqui é vida, rapaz. Que maravilha. Eu vou cortar o vídeo agora e vou filmar mais na frente para mostrar mais um algo daqui do nosso pequeno sítio para a glória de Deus. Irmão Boina, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Deixando aqui esse pequeno vídeo aí para o nosso irmão Boina, que sei que ele gosta muito. Aí, irmão Boina, aqui é o meu transporte de trabalho, né? É o meu, aqui é a minha empresa, vamos dizer assim. Trabalho com publicidade. Também com a nossa rádio web, né? Nossa rádio Leão de Judá. Que Deus tenha abençoado, a glória de Deus. E eu quero agradecer a esse grande amigo que tem realmente dado suporte. Muito especial aqui a nossa, nossa rádio web. Irmão Boina, olha só, querido. Olha só, olha o que eu encontrei aqui. A Renan aqui, olha. Esse pequeno tambor, um tamborzinho aqui. Rapaz, esse tamborzinho aqui guardou muito feijão, viu? Sabe, dá até para perceber que tá tão velhinho porque aqui o meu pai guardou muito feijão aqui nesse bichinho, viu? Olha só, irmão boina. Aqui, lembra aquele vídeozinho que eu fiz passado? Desse, desse feijão que meu pai tava cultivando? Tá aqui parte dele. Agora eu vou lhe mostrar lá na frente, ele já com as barges, já para glória de Deus, viu? Só dá um pausa aqui, continua já. Essa aqui é a, a vida de sertanejo, a alegria, a paz que leva é essa, né? De poder plantar, cultivar e colher. E aqui é meu querido velho pai, que a gente, graças a Deus, quando minha mãe faleceu, ele tinha mais ou menos 27 anos, se não me engano. 27, 28 anos, minha mãe tinha 25 anos. Mas graças a Deus nunca desistiu de viver, né? Passamos alguns problemas que nem todo mundo passa, mas, graças a Deus, o meu pai deu a volta por cima. Estávamos até comentando há pouco tempo que é um, um conhecido nosso aqui faleceu há uma, uma semana. Uma pessoa que, que nasceu aqui também, mas que não se cuidou muito bem. Né? E faleceu há menos de 50 anos, eu acho. E graças a Deus, louvado seja Deus, que o meu pai tem aqui já 76 anos. Mas a rotina dele é essa, viu? Trabalhar. Trabalhar. E cuidar da família, né? Isso é maravilhoso. Boina, o, o, esse vídeo já tem quase 10 minutos, né? Mas eu quero só aqui mostrar para o senhor um pé de pitanga. Não sei se o senhor conhece pitanga. Eu também nem sabia que era pitanga, mas está aqui. Essa frutinha aqui, deixa eu filmar ela aqui. É. Aqui é chamado, é. Isso aqui é a fruta chamada pitanga. Glória a Deus, que maravilha, fruta linda, né? Olha só muito maravilhosa de se ver não sei o sabor dela né é e aqui olha só os meninos tudo vestidinho de blusa olha só o tempo que eu morava aqui eu vestia blusa de vereador e ano em ano 4, 4 anos que eu tinha umas duas de vereador fina e quando eu fui embora para a cidade boi né aqui é